Tentando reconciliar o nosso relacionamento Desde os te liguei Pra reviver a nossa história Você não quis acreditar e me mandou embora Mas se dá tempo, tempo Tempo, tempo, tempo vai mudando, coração acelerando e vai parando de sofrer e a saudade já não me incomoda tanto não me incomoda A porta na minha cara Quando eu te procurei Não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Agora me curei, agora me curei. Cansei de te procurar, te bater em seu apartamento, e tanto um Cê não quis acreditar e me mandou embora, mas dá tempo, tempo, tempo vai mudando, coração acelerando e vai parando de sofrer, e a saudade já não incomoda tanto como incomodava antes nos primeiros dias, mas ainda tempo, tempo, tempo vai mudando, coração acelerando. A saudade já não me incomoda tanto, como incomodava antes e nos primeiros dias. Não vou mais atrás de você. Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais. Você vai se